Nopa, então, com certeza você se sentiu atraído pelo título do vídeo, não é mesmo? E também se sentiu atraído pela minha hipocrisia ao dizer que eu odeio YouTube Shorts e ter criado um canal só pra postar YouTube Shorts. Mas aí, vê se assiste esse vídeo até o final, porque ele vai dizer muito sobre o que eu acho do YouTube Shorts. Desde uma função de crescimento super útil, até um destruidor de canais. Bora lá? Bom, o YouTube Shorts surgiu quando o TikTok entrou em alta, porque muitas pessoas do YouTube estavam indo pro TikTok, já que o conteúdo era viciante, o segredo para assistir vídeos do seu interesse e passar horas e horas procrastinando no aplicativo era arrastar para cima, onde você automaticamente era mandado para outro vídeo relacionado aos teus gostos. Querendo entrar nessa onda de vídeos curtos, facilmente editáveis e o arrasta para cima, o YouTube decidiu fazer o quê? Copiar o TikTok, criando o YouTube Shorts que é um estilo de vídeos curtos na vertical, com uma raça pra cima pra ir vendo mais e mais vídeos. Isso logo de começo levou bastante gente do TikTok pra cá, e parecia um benefício pra quem não sabe editar. Não tem condições de ter um computador bom que editar e quer expor seu trabalho de vídeos na vertical. histórias curtas, dentre outros no YouTube. Por aí, tudo bem. Uma função que não iria interferir nos nossos trabalhos como canais normais, produzindo conteúdos normais. Além de entreter quem gosta de procrastinar com videozinhos curtos e passar horas e horas arrastando pra cima. Até que é legal, mas a história começa a ficar louca quando o YouTube decidiu cortar quase 80% do alcance de youtubers que não fazem os shorts pra passar tudo isso aos shorts. E essa porcentagem foi a partir de cálculos que eu fiz com o meu próprio canal, desde a criação do YouTube Shorts. Por exemplo, antes meus vídeos pegavam na casa de 300 ou 400 visualizações. E hoje estão pegando só entre 80 e 100. E só depois de muito tempo passam para 120 e 150. Mas raramente subindo mais do que isso. Na época que eu só postava quando eu não me sentia à vontade, eu ganhava mais ou menos umas 400 visualizações quando decidia postar. E isso era um paraíso pra mim. Obviamente eu queria mais. Afinal, todos querem mais. Todos querem evoluir e crescer. Mas aí essa onda de flop ficou tão absurda que eu tive que arrumar até uma rotina pra postar aqui. Que no caso é de segunda, quarta e sexta. Mas e se eu te disser que até assim eu não tô ganhando quase nada? Pois é, o que antes eu ganhava com um vídeo, eu ganho com três, algumas vezes até com quatro. E como eu realmente postava dois vídeos por semana, o que antes eu ganhava com dois vídeos, eu tô ganhando em duas semanas com três vídeos. Você deve me dizer, isso já tá muito bom. E eu que só pego 30 ou 40 visualizações? Mas tipo assim, se eu te disser que o alcance tá sendo cortado pra você também, pois é, você poderia estar pegando muito mais do que tá pegando agora. Isso não é natural do seu canal. Assim como não é natural pro meu e de outros youtubers enormes que também estão sofrendo. O que me salva do real flop é que eu tenho um público fiel, que me procura pra me assistir. Mas o grande problema é que junto com isso, o canal não é recomendado pra quase ninguém. O sininho não chega algumas vezes e as pessoas levam tempo pra achar meu canal. O que também tá interferindo no crescimento do meu e do seu canal. Eu tô precisando de praticamente só 10 inscritos pra chegar aos 3 mil. E isso eu pegava em um dia. Hoje eu só não consigo chegar aos benditos 3 mil inscritos, porque o canal não é recomendado para novas pessoas, como eu disse. E para piorar, o YouTube também tira a inscrição do pessoal assim, muito de repente. E tem as pessoas que se desinscrevem por conta própria. Então você me diz, Gilase, a sua solução seria fazer YouTube Shorts, porque os privilegiados são eles. Mas tipo assim, eu também tô a um degrau da escada pra fazer Shorts nesse canal. Só não faço por causa de uma coisa: o YouTube não coloca a porcaria das thumbnails no YouTube Shorts. Exatamente. Ah, oh, também eu não entra e fica essa coisa horrorosa aqui. Então, se eu fizesse shorts, a estética do canal e da aba de vídeos ia ficar horrível. Mais ridícula que a injustiça do crescimento de quem faz YouTube Shorts. Que tá enchendo a bunda de visualizações, enquanto nós que gastamos horas, dias e semanas produzindo conteúdo de qualidade, que dói na alma e realmente serve de alguma coisa, não ganhamos nada. A única maneira de nós, criadores normais, sairmos ganhando algo é parando de assistir YouTube Shorts. Parando de privilegiar. Aqueles que fazem YouTube Shorts, além de assistir os vídeos de criadores normais. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou parar de assistir qualquer vídeo que contém YouTube Shorts. Primeiramente, porque isso é perda de tempo, gastina demais. E segundo, o que eu gastaria horas e horas arrastando pra cima, oh, mas... eu vou gastar assistindo youtubers normais, que trabalham pra ter o que tem hoje. Então é a sua hora de se divulgar aqui nos comentários. Porque eu sei que tá difícil pra você e muita gente. Quando aqui, não tiver pô. tempo, no lugar de ficar privilegiando pessoas crescendo de forma injusta em uma plataforma injusta, eu vou privilegiar quem realmente Me merece. É e não, eu não tô dizendo que quem faz YouTube Shorts é injusto. Porque existem pessoas que realmente vale a pena assistir. E que realmente os Shorts faça shorts alguma mensagem importante, que vá mudar algo na nossa vida, mas pelo menos a maior parte deles faz sem todo o carinho que nós tanto prezamos, só pelas visualizações. E eu sei quem realmente vale a pena assistir. E quem vale a pena, eu vou assistir. Quem quiser entrar na greve do YouTube Shorts comigo, é só digitar a hashtag greve YouTube Shorts e chega de shorts nos comentários. E realmente cumprir com o que diz: assistindo os criadores normais ao invés de YouTube Shorts. Lembrando que eu não tô brigando a ninguém. Eu vou parar de fazer shorts pro canal da Lazy, porque eu quero cumprir com minha palavra e abolir pelo menos um pouco da procrastinação e dessa injustiça. Já no GeoAzzo Shorts, eu vou fazer. Porém, só para quem realmente quiser assistir meus shorts, que mostram a minha vida. Então o vídeo foi esse. Eu ficaria muito feliz se entrassem nessa junto comigo, pra fazer a justiça pros criadores normais, que realmente merecem mais visualizações e mais público pra eles. Espero que vocês tenham gostado da mensagem que eu tentei passar. E se gostaram, deixa um like aí, compartilha com seus amigos pra eles se quiserem entrar nessa greve conosco, se inscreve pra me ajudar com os meros 10 inscritos que faltam pra chegar aos 3 mil. E abraços!